Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar sobre uma coisa assim, que mexe com as pessoas. Que é o quê? Então, às vezes, a gente dá um pensamento negativo, a gente está embaixo, mas escuta tanto falar que ah, você tem que ser positivo, que você tem que ser maravilhoso. né? E aí a gente começa a, começa a criar uma sensação de culpa em nós, porque eu não sou aquilo que deveria ser. Né? Então, por exemplo, as pessoas que têm, às vezes estão num processo de depressão, então às vezes tão profundo, mas está no início de uma depressão, então as pessoas começam a cobrar, para disso, faz assim, faz assado, mas a pessoa não consegue, porque nós temos que lembrar que nós temos três centros de inteligência, né? o ativo, emocional e o teórico, e nós não temos controles sobre eles. Então, para algumas pessoas é super interessante, ela, né, em termos de relacionamento, ela conhece alguém, está se namorando, né, e namora por um bom tempo, desde daqui a pouco termina o namoro, termina o relacionamento, e essa pessoa sai meio que inteira de lá, sai meio balançada e tal, mas ela sai inteira, e logo tá num outro relacionamento, e vivendo tão bem quanto, como se estivesse nesse relacionamento novo, como se estivesse já, em paz. Né? E outras pessoas entram num relacionamento, e ficam lá, e daqui um a pouco não sai, mas saem moídas. E aí passam muito tempo, às vezes, da sua vida sofrendo com isso. Né? Eu fui uma dessas pessoas. E tive umas duas ou três paixões durante a minha vida, e cada uma delas levava muito tempo para eu poder escapar daquilo. Ficava aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de de impotência, né? E aquele aquilo te corroendo por dentro e corroendo. Então a vida às vezes perde a graça, às vezes você fica fica mal, às vezes você quer né? desaparecer, né? Até que com o tempo vai se desluindo aquilo, mas tá lá lá E aí surge uma outra pessoa. Daí talvez, né? Talvez não. Daí você começa novamente a escalar. Daí, daqui a pouco, às vezes acontece novamente. Na verdade, é porque talvez você não saiba lidar com o emocional. Mas isso vai moendo, gente. Então, é, o, a sugestão que eu dou, o conselho que eu dou é baseado na minha experiência, o que eu vejo né, e que vejo também com outras pessoas. É você sentir aquela tristeza. Não tem outro jeito. Sinta aquela tristeza, sinta aquele negócio e, né, que doa, vai doer, não tem nem dúvida. Só que daí o nosso inconsciente, lá, o subconsciente, ele vai cansar dessa dor. Ele vai começar a se cansar e daí ele vai começar a estudar de e vai para frente. Porque senão, você vai ficar com essa com essa com esse, esse marasmo, essa coisa ali dentro de você por muitos anos. Eu conheço pessoas que tem há 10 anos que gostam de alguém que já foi para outro lugar, já tá casou, descasou, já tem uma vida e ele tá ali naquele sofrimento e não se permite conhecer coisas novas, outras pessoas, outros relacionamentos, tá? Então, isso é assim, ó, muito normal. Muito normal não, é muito comum. Não que seja normal, mas muitas pessoas ficam assim. Eu também tive, né para quem assistiu aquele filme lá, Comer, Rezar e Amar. Às vezes você leva uma, duas bordoadas, né em que o relacionamento não funciona e você se arrebenta inteiro, e que fica difícil de você entrar em um novo relacionamento, mas de coração aberto. Vai fechado com o coração, aí não cria... O relacionamento não vai andar porque você vai tão armado, para levar bomba. Você vai tão armado, porque pode dar errado, que você não vai viver. Agora, lembre-se, a vida é curta demais, cara, para que a gente passe nessa sofrência. Né? Eu conheço muitos casos também de pessoas que se amaram, foram lá, tiveram um bom relacionamento, eles terminaram, passou-se anos ali, depois voltam novamente. Tem vários, assim. Pode ser que aconteça, e se não acontecer? Ah, então. Nós temos que estar livres para entrar novamente num relacionamento. Agora, é fácil? Não é. Dói? Dói. Mas tem que estar consciente, tem que estar sempre observando isso. E nós temos que ter um objetivo também de dizer assim, que tipo de relacionamento eu quero? Será que essa pessoa vai me ajudar, vai me fazer crescer? Se eu entro num relacionamento de dependência, né? num relacionamento complicado... Bem, eu resumo de tudo. Saiba que é assim, saiba que existe isso, né? E as pessoas nos cobram porque eu mudo de modo de ser, mas não adianta, eu sou desse jeito, eu tenho que aprender a viver desse jeito, eu tenho que ir sentindo, percebendo, que daí naturalmente vai mudar tudo isso, tá? E começou a ter coragem novamente de enfrentar um outro relacionamento, porque senão você está frita, né? O tempo vai passar e você vai ficar velho, vai ficar sozinho aí e sofrendo ainda, né? Beleza pura, um grande abraço, espero que tenha sido útil. Compartilha esse vídeo se você gostou. Né? E se inscreva no nosso canal para ajudar a gente. Vai no Instagram e vai no Facebook. Grande abraço. Tchau, até a próxima.